Olá! Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Mês dos Inscritos. E eu tenho uma pergunta para você. Você já se pegou naquela situação em que tem alguém pedindo dinheiro no farol, por exemplo, ou na rua? E você dá? Você já se perguntou se aquela pessoa vai pegar o dinheiro, vai se alcoolizar? Ou vai mesmo comprar comida para os seus filhos que estão dormindo ali ao relento? Você... Prestou atenção aonde vai o seu pensamento quando você entrega esse dinheiro na rua? Pois bem, essa é mais ou menos a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é da Renata Bernardi, veio através do Instagram, e a pergunta é a seguinte. Kátia, como saber diferenciar uma situação em que uma pessoa realmente precisa de ajuda, atenção, e uma em que a pessoa é mais egoísta, mesmo que inconsciente, e esteja abusando da atenção das pessoas à sua volta, usando vitimismo constantemente. Como saber até onde eu estou ajudando porque alguém realmente precisa? E até onde estou me anulando por caprichos de alguém mais manipulador? Constantemente sinto que o maior egoísmo é meu, justamente por estar questionando isso quando deveria simplesmente me doar o máximo que consigo. Mas também sinto que às vezes as pessoas realmente abusam e se fazem de vítimas desnecessariamente e isso me irrita, entristece e me deixa confusa. Então, primeira questão aí, Renata. O que te irrita, entristece? deixa confusa, é a pessoa que se vitimiza ou te pede ajuda, é o ato de você ajudar a pessoa ou são os seus pensamentos se perguntando se você está agindo corretamente, se aquela pessoa realmente precisa ou se está se vitimizando, abusando da sua boa vontade, qual é a causa dessa irritação, dessa dúvida. Apenas feche os olhos e perceba que a causa das nossas preocupações, irritações, questionamentos é sempre, 100% das vezes, o filme passando na sua cabeça. A mente sempre faz isso. A mente vai questionar, faz parte do, do processo. Assim como o seu coração bate, a mente cria pensamentos e questiona então vamos ao fato em si, né? doar-se, entregar alguma coisa, dar dinheiro na rua, ajudar alguém a gente faz isso de verdade, pelo outro ou por nós né? a sua pergunta lá no final diz assim, será que eu não deveria me doar o máximo possível? quem falou? A gente tem esses conceitos, essas crenças. O certo é se doar o máximo possível. Quem disse? Olha aqui, o meu trabalho, por exemplo, ele não deixa de ser uma doação. Eu estou doando o meu tempo. Tenho pessoas trabalhando aqui, câmera, áudio, equipamento. E eu me sento aqui nesse sofá um tempo, todos os dias para gravar um vídeo ou vários vídeos para você. Não é uma doação? Mas eu faço isso por quê? Porque, vou te explicar por quê. Porque é divertido. Porque é gostoso. Porque eu gosto de receber a pergunta. Porque eu gosto de interagir. Porque é gostoso refletir sobre a pergunta e ver o que, que brota de mim o que você vai fazer com a resposta, eu não faço a menor ideia. Pode ser que muitos pensem, essa mulher é louca, não sabe o que está dizendo. Às vezes, eventualmente, alguém diz isso. Pode ser que você diga, uau, que resposta bacana. Mas, para mim, do lado de cá, é impossível saber o que você vai fazer com isso. Se você está assistindo porque você não tem mais o que fazer, ou se você está assistindo porque acha interessante ou se realmente está te ajudando Assim, tudo na vida Quando a gente faz algo e se doa é porque é bom E quando é bom, quando o seu coração abre, existe um sim em você Você está dizendo sim Eu entrego isso E a mente vai continuar perguntando Agora a resposta para a mente é Eu não sei é impossível saber se aquela pessoa realmente precisa ou não ou o que ela vai fazer com o dinheiro ou o que você vai fazer com a minha resposta impossível Então, a nossa medida é aqui O quanto isso é bom para mim O quanto isso abre meu coração O quanto eu me sinto feliz E se em algum momento eu perceber um não Hum, eu estou doando, mas não tá bom? Então a honestidade e a beleza é dizer o não para o outro Porque quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você Sim, agora não Agora não é hora de eu gravar um vídeo Agora não é hora de eu dar esse dinheiro Agora eu não vou te ajudar E tudo bem, porque o que importa mesmo é aqui se o seu coração abre, sim, tudo bem. E se o seu coração não abre, se você contrai, vai fazer outra coisa. Siga o seu caminho. Ninguém disse que doar-se até o máximo possível é o bem, é o que você deve fazer. Do meu ponto de vista, o bem, a gente bem mesmo é você sentir que seu coração abriu e você se conectou com alguém como nesse momento eu me conecto com essa pessoa que eu não conheço e que fez essa pergunta a Renata e eu sinto meu coração abrir para a Renata e me conecto com ela e isso é bom para quem? para mim o que a Renata ou os outros vão fazer com isso? eu não sei, é impossível então, vamos voltar a prestar atenção, né? O que nos incomoda? É de fato o outro? É de fato o que a gente faz ou deixa de fazer? Ou são os nossos pensamentos a respeito de tudo isso? Para você refletir, né? E Se você gostou do vídeo, deixa esse gostei para mim, deixa um comentário, deixa a sua pergunta para o próximo mês dos inscritos. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais, eu estou no Instagram também, estou no Facebook, e aqui, durante esse mês, todos os dias com você. Um beijo.